Ai meu braço, puta que pariu Como é que, mano? Eu não, velho Eu que deixo Como é que é é viado. É Tu que, mano? Eu, eu, eu deixo, tá ligado? É tu que tá rebolando a minha pica Eu deixo Aí se eu deixo, tu que tá rebolando é... a minha pica É Morirão, mano. Porra, mano Caralho Caralho boca, meu melhor? Vai se foder, é se seu filho da puta, pau no cu desgraçado, vai se foder, seu filho da puta. Procurar que fazer não, vossa desgraça, seu pau no cu. Chega agora e quer botar a banca, porra, velho. Fiquei a tarde inteira fazendo planejamento com o cara e tu quer chegar aí e quer ficar falando <risos> bosta aí, porra. Com não fez nada, aqui, com com nem aí. não fez nada, ele não fez nada. Fica aí. Eu fiquei a tarde inteira fazendo planejamento. É, Manei é aí, foda-se, oh, foda-se. Foda. Foda. <risos> <Tão> negro. <risos> Outra coisa bem feita, se você ter pegado um Covid, era pra você ter morrido. Você <risos> é negro, você é negro. I <risos> vem x1, porra. Vem x1, caralho. Vem x1, filha puta. Tá falando de Entra, mim? Vem x1? Por que não vem x1? Por que não vem x1? tá falando mal de mim aí? Vem x1? Level baixo, meu Deus do céu. Level baixo, meu Deus do céu. Vou entrar aqui não, Luiz. Cala a boca. Mano, pra que que eu vou entrar? Tu quer me dar 20% da grana sendo que eu fiz uma, o planejamento inteiro? 20%, vinte por cento, tu não viu? Mas tu deu 65 e pra ele, tu é burro, okay. Não, dei pra ti. Não, era pra ele, eu tava em terceiro lugar, ele tava em segundo, e tu deu 65 e pra ele e 20 pra mim. Tá pra aí, eu ele, ele é ele quer comer frio. Assim. Comer tudo não, eu, eu... comer, comer assim. tudo não, eu tô desde, eu tô de tarde fazendo ele a porra do bagulho. Puta que leva com o se vindo com o caixão, o tem negativo, seu negativo, filha da puta. Que tinha que isso de de contexto, meio, meio. De contexto meio, eu tô falando. Vou tirar o contexto <risos> <risos> sair. É, de deixa eu uma coisa. Por que esse cara, ele, ele fala meio que parecendo que ele é mano. Sei lá, ele não fala as coisas direito, Sim. parece um cebolinha, porra. Que português, é. gente. <risos> Cebolinha. <risos> Cebolinha Cebolinha Dois é rapu Caralho O cara mancava negro Ele é negro Ele é muito negro, negro, negro, Pô, negro, negro vou estar clicando nisso aí <risos> Hum, não, falar... tô escrevendo que o roteiro já tinha expulsado. Eu tô em segundo só pra falar. Tô em segundo lugar aí. É. Ai, aqui já viu o Takata, ô Takata. Ele tá falando que ele tem. Ele, tá que, ele, que, ele que ele é rico. Tá mas nunca vi a conta do meu primo, tá ligado? Que tem 171 milhões. Um o primo dele, o primo, o primo dele usa hack, tá ligado? Raquel meu Brito, isso é bom, eu já o é. Porra, mano, vai arrumar seu r aí, filha da puta. Se é que vem naqui. é bom comer. Luiz. Oh, esqueci. É tá aí, ou faça fome. Passa mesmo que eu tô comendo lasanha aqui, bem é melhor que eu se sentei passando fome com o Povini. os dois viciados em drogas pra uhum. conversar sem que eles soubessem. Agora fumou uma runa, uma reia. O calma aí, dá pra ontar aí, ô Vitinho Gamer Burrão. Não sai sua mão. Cavalinho. Ei, sabe hum. por que o nome dele é assim? Hum. Por quê? Hum. Não, calma aí, não, errei. Sabe por que que ele fala assim? <risos> Porque o madão trava a língua Ai, pra ele, porra, aí travou bom. a língua dele, a língua dele tá travada até hoje. A mãe, aquela filha, ela travou aquela galinha, Ela foi pochitura. Olha, você velho. tá vendo aí, né, velho? Tá vendo? Nem, nem, nem, E aí, velho? Tu tem WhatsApp pra depois nós começar a conversar aí, mano? Tu tem WhatsApp? Não, conversa com negro, não. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> negro, <Ainda> não. bem. que. <risos> Eita, a da é que ele não passou, que se ele tivesse passado ele ia ver o celular dele queimar nesse tanto. É racista. É ruim, mano, Foi nada, só brincando. Hum, o cara fez uma live quer é igual, ela falando mesmo, ele é negro, ele é muito negro, ele é muito ele é e ela negro. Não, mano, é rima. Não, <risos> que esse cara fala, O cara é moço, Ele assim, muito é muito, né? Esse, é uma bomba, porque... bomba. <risos> é é. Eu não sei é. nem a mamãe queira. Vou ficar lá pra mamar. Meu querido, meu querido, eu vou botar lá Não sei nem se viu, moleque. Você é negativo. Você é negativo. Você vai pegar a porra da grana e vai socar no buraco do. Hum, porra. Do olho, do olho, pô, do olho, do no... Meu olho é que se amou, não. Enfiado do olho, aí você enfia de do olho e aí você fica rico. Aí vou enfiar no olho o que é na sua mamãe? Assim que... Plano de buguete. Moral. Ei, tá querendo pra existir? trava Trava Playstation. Trava Playstation. Eu mandava Nossa, caralho, eu tenho uma... Nossa, eu, eu vou chamar esse cara pra parar aqui agora, mano. se tiver lá não eu chamo ele Que ele é meu parceiro. Ele bota chubo nos dois aí, que o cara é meu parceiro, o cara é da torquia. Não é o crime. Bora, cadê o time? Cara da facção. Ai, não, não, não, não. Ei, bora, Takata. adianta, ei. Ai, mas Takata não, esse é o tipo, tá dizendo, ah, esse cara é meu piloto de um ali. Que acha que é mamã, mamãe, ela é mochila